Eu concordo com o que estás a dizer, que, que realmente em Portugal às vezes as coisas são muito burocráticas e muito. as estruturas de poder são muito fechadas, não há assim. Mesmo nas, eu também cheguei a trabalhar em publicidade e mesmo em publicidade às vezes há alguns, alguma rigidez criativa. Hum, e não sei se isto é uma questão de mentalidade nossa ou não. Uh, mas, mas a questão é, é muito difícil estás a comparar um contexto de uma empresa com aquilo que é a total e absoluta e profunda liberdade do online, não é? Porque isso, isso aí não é comparável, é injusto até dizer, tipo, eu nem minha empresa não podia, não tinha essa liberdade porque ninguém tem, é normal, não, não tem nada a ver criar para uma agência de publicidade, por exemplo, como criar coisas à minha imagem absolutamente a verborreia que é direta e sem filtro, que me sai, eu sei que ela não tem... Acabamento tem mais lado nenhum, a não ser no, na minha página e no, no espaço criado por mim para esse efeito. A empresa onde eu estava era, posso dizer, era, era a Cisco Systems e é uma empresa incrível para se trabalhar, a é das melhores até. E eles têm imensas condições e eu ganhava bem, só que até hoje, nem, um, não percebo sequer o que é que se vendia lá até hoje. Estive lá vários anos, que são servidores, coisas super complexas. E eu pff, estava lá, vi, eram os quadrados. Pescavam e eu tinha imensa dificuldade em perceber e, por cima de tudo, não tinha interesse. E quando não tenho interesse, tipo, os meus índices de atenção esse tipo de estás a ver é, Alzheimer total, não registro nada. Portanto, estava desmotivada nesse aspecto. Tinha colegas incríveis e gostei imenso de lá estar e aprendi é, também. É, é, o Viver uma experiência de empresa é uma, é uma coisa muito fértil, depois, pouco, do ponto de vista do conteúdo, porque é, é todo mundo, não é? É toda uma uma interação, os colegas e tudo aquilo, pois acho que me ajuda hoje em dia a ter um ponto de vista mais informado sobre o que é trabalhar, mas é verdade que nem aquela empresa, nem acho que nenhuma outra oferece as condições e a liberdade total que é a net, não é? Tipo, a net é o que nós quisermos que seja, tipo, pois pode ou não funcionar, não é? temos sempre um júri do outro lado, mas é, pá, 100% livre. <risos>